Porque nós não somos objeto. Nós temos a nossa cultura, nós temos as nossas tradições, nós temos um povo. E hoje eles não estão respeitando as lideranças. A gente se depara com esse conhecimento do do tamanho que é essa situação do gás hoje é uma coisa que espantou nós e nos assustou bastante porque a gente estava acostumado a ver esses esse tipo de empresa não governamentais extraindo esse gás né e o com isso eles estão trazendo é um grande prejuízo para os povos indígenas dessa região. Os grandes barulhos das grandes máquinas, das carretas, dos carros. Nossa, já, a gente já não caça mais onde a gente caçava próximo. Né? Por quê? Por causa do barulho que afugentou essas caças. Hoje a gente anda mais de 20, 30 quilômetros para caçar. Mas a situação do tráfego no rio. Grandes balsas, grandes guindartes no meio do rio que estão surgindo, que a... e uma outra coisa que a gente tem observado, que os últimos dias agora, é, a gente tem sofrido com aquelas grandes clareiras de queimação de, de gás. Isso tem assustado muito a população indígena, porque aqueles que não têm o conhecimento da realidade, eles acabam correndo e ficando dentro de casa como se eles estivessem em cativeiro, com medo, porque eles não sabem o que é aquele fogo. Né? pensa que está vindo para destruir e, na verdade, está vindo mesmo para destruir. Essas empresas, elas trazem também a prostituição para nossos indígenas, elas trazem as drogas para os nossos indígenas. Eu estou falando de drogas pesadas mesmo, que já houve casos de indígena passar mal e a gente levar para o hospital. É isso que eles estão trazendo até agora para nós. Né? e eles não estão trazendo nenhum benefício, não estão trazendo um desenvolvimento sustentável, que nós, povos indígenas, hoje, para a gente dar um combate também, a gente precisa se unir. Nós precisamos se unir porque, se a gente não se unir, a estratégia do, de todos os governos é que a gente fique fraco, brigando entre si, e, e nós se afastemos um do outro e eles consigam dominar todos os povos. E eu deixo essa mensagem aqui que é uma mensagem de união e somar junto com esses parceiros que estão nos ajudando a combater essa exploração de petróleo e gás dentro das terras indígenas.